Olá pessoal muito bem-vindos no vídeo de hoje vamos aprender como criar um thumbnail no estilo de academia além de várias outras técnicas que vão te dar liberdade para estar criando também no seu próprio estilo se você quiser acompanhar esse tutorial por completo então eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo onde você pode fazer o download dos assets e estar acompanhando aqui junto comigo espero que aproveitem vamos nessa bom galera vamos estar começando aqui com aquela tela que deixa toda artista cheio de pesadelos né A tela completamente em branco sem nenhum tipo de informações vamos trabalhando nessa arte aqui de pouco e pouco e de uma forma progressiva, a gente vai chegar até o final utilizando muitas poucas técnicas, muitas poucas ferramentas e muita criatividade com toda certeza. Primeira coisa então vai ser criar o nosso background vamos trabalhar então justamente aí de uma forma crescente e começando por trás né com o nosso background. E eu vou colocar mais ou menos uma cor um pouco mais escura eu acho mais interessante que a gente trabalhe dessa forma colocando aqui então uma cor um pouco mais escura no meu cenário, deixando ele sem muita atenção e gerando atenção então máxima não somente nos meus textos mas também no meu personagem principal, que vai chegar em Breve. Aqui no nosso background a gente ainda pode dar continuidade Utilizando esses assets que eu vou estar tá deixando para vocês Então o primeiro deles seria aqui uma certa textura Somente pra gente ter então algumas bolhas aqui Como se fosse realmente um pedaço de papel né A gente já começa a brincar com algumas texturas E também um pouco mais de volume né Deixando a nossa arte muito mais tridimensional E não somente um fundo chapado com uma cor única e sólida né Vamos dar continuidade também aqui na, no nosso background E eu acho bem interessante também que a gente adicione aqui um background realmente né, uma imagem aqui de fundo Vou aumentar um pouco essa imagem Escolha a imagem que você achar interessante ou então que o cliente esteja mandando para você fazer o seu arquivo, tá certo? E vamos trabalhar dessa seguinte forma Vou colocar aqui o blend mode de normal para soft light E depois também movimentar esse meu arquivo aqui entre a textura e o meu BG e por fim, mudar aqui o opacity para 30% da minha layer Eu acho que já vai ficar bem mais interessante que ela vai mesclar um pouco mais com o nosso background Com o nosso fundo ali, a cor chapada E também com a nossa textura, né? Dessa forma que eu já achei bem interessante Vou fechar então essas três layers aqui em um grupo Ctrl, Cmd, G E a gente pode colocar aqui o nome do grupo, então, BG Background, né? Vamos na sequência agora, então, e começando a colocar alguns elementos que seriam importantes para a gente ter aqui na nossa arte O primeiro elemento seria esse pente aqui, ó Vou arrastar ele pro nosso arquivo, deixar ele mais ou menos aqui no centro mesmo E eu acho muito interessante essa textura, eu gosto muito desses brushes aqui que trazem, então, um efeito um pouco mais de pintura Trazem também um pouco mais de movimento e não somente também o certo tridimensionalismo aí, né? Então, eu gosto bastante desse efeito, vou colocar ele e combina também muito bem aqui com esse estilo de academia, né? E vamos puxar então agora o nosso personagem é, Galera, me desculpem, eu não vou estar fazendo uma seleção extremamente impecável aqui no personagem, tá? Eu quero na verdade ser bem mais prático com essa fotografia aqui E estar está utilizando um dos meios automatizados do Photoshop Então vou deixar ele mais ou menos na posição que eu gostaria Pega aqui a ferramenta então de Quick Selection E a gente vai clicar em Select Subject Assim o Photoshop vai estar calculando, fazendo uma leitura por toda a imagem Identificando então como pode fazer a melhor seleção possível, né? Às vezes ele erra, às vezes ele encontra alguns, Algumas informações incoerentes né? Mas na grande maioria das vezes Principalmente nas versões mais recentes do Photoshop Ele anda muito inteligente nesse método Aqui ele fez a seleção pra gente Eu quero estar ajustando também ela Colocando aqui um Select, um Modify E um Contract, pois está contraindo Então um pixel já seria suficiente Aqui dessa nossa seleção Então coloca um pixel e agora a gente pode finalizar Então criando aqui a nossa máscara Vou colocar ó, Hero para o nosso personagem Vamos dar continuidade agora para os elementos né? Temos um elemento aqui bem importante Que seria das nossas redes sociais Esse elemento, galera, eu vou colocar ele mais ou menos Aqui em cima e depois eu vou adicionar também Um certo texto, tá? Vou colocar ele mais ou menos Aqui e o interessante é que os elementos Eles sigam também, né? Junto com a mesma cor Que a gente trabalha aí, não com uma variedade Muito grande de cores, né? Mas talvez umas duas, três cores Colocando também um branco Caso você queira o preto, na sua arte combine, né? Mas cores neutras E outras cores realmente aí, onde a gente pode Estar tá brincando um pouco mais com um certo certo grading, né? Então aqui eu tenho um grading bem monocromático Para o nosso cenário, né? O cenário ele tá 100% aí preto e branco E depois então todos os elementos que a gente vai adicionando Que possuem cores, eles vão ter uma tensão Bem maior na nossa arte Vamos nessa da continuidade, eu tenho também aqui essa seta Só que antes de colocar a seta, eu gostaria de fazer também um box E como que eu vou fazer esse box aqui, ó? Vou fazer ele mais ou menos desse tamanho quero remover aqui o seu stroke quero colocar o seu fio então na cor que nós já estamos trabalhando os nossos elementos eu vou estar duplicando ele também com Ctrl Cmd, J e agora eu vou abrir o Free Transform Control e eu quero deixar essa parte aqui um pouco menor segurando o Shift e o Alt para que ele não diminua de uma forma proporcional e somente aqui pelos lados né mais ou menos aqui desse tamanho Vou deixar ele no cantinho E com certeza também alterar suas cores, né? Para que ele fique, então, da mesma cor Vou colocar aqui, ó, no caso, a cor branca Um pouco mais para o lado, ó Mais ou menos assim Nós temos aqui dois boxes, então Que seriam, então, de registro aqui é, acesse essas informações. Enfim, a gente vai definir depois também quais as informações que vamos estar colocando. Mas primeiro eu quero merger esses dois boxes, porém, se eu selecionar as duas layers, clico o botão direito e venho aqui em Merge Shapes, veja o que acontece. Nós temos basicamente que um problema, né? Então eu vou retornar. E isso porque nós precisamos rasterizar essas duas layers antes. Então eu clico o botão direito. Rasterize Layers Agora sim eu consigo clicar o botão direito E Merge Layers Em vez de Shape, né? De um formato Nós vamos estar mergendo as nossas Layers Agora sim, então, tem os dois E uma única Layer, né? E eu quero também fazer uma distorção Então abro de novo Free Transform Control Com Ctrl, Command mais T Vem aqui em Distort E a gente pode rotacionar um pouquinho para o lado segurando o shift ainda para que ele vá somente para os lados mesmo e não para cima esse movimento aqui de distorção eu acho extremamente importante para quando trabalhando então com artes aqui de academia ou então para carros né coisas que levam a ideia aí de esporte ou então de aventura eu acho muito importante ele acaba causando também mais movimento e que a seta esteja apontando então para frente né e não para trás tá certo então temos aqui o nosso movimento criado e agora sim eu posso arrastar então a nossa arrow nossa seta aqui né Diminuo ela bastante, segurando somente o alt no teclado E eu vou também reposicionar ela, então exatamente aqui nesse quadradinho branco Ela ainda ficou muito grande, então vou diminuindo um pouquinho mais e agora a gente pode começar então a trabalhar definitivamente com os nossos textos e basicamente já está chegando numa parte final da nossa arte. Para fazer os textos então, eu vou estar utilizando a fonte Bebas Newey ou então Montessi Hats, também interessante que eu acho bacana a diversidade principalmente que a Montessi Hats traz, né? Tanto de bold quanto de fontes um pouco mais finas e também de fontes aí que já possuem itálico. Aqui eu vou estar utilizando a função de itálico do próprio Photoshop porque essa fonte que Bebas Newey, pelo menos aqui eu tenho instalado, ela não possui itálico. E como eu disse, esse itálico. Ele também vem aí com o mesmo fundamento então do nosso quadrado aqui distorcido né Onde nós vamos ter então um pouco mais de movimento Aqui eu vou colocar ó, compre agora por exemplo Coloco na cor branca, escrevi certo, não Compre agora, vou diminuir minha fonte aqui para tamanho 40 talvez E ele já está aplicado então aqui ó, nos meus caracteres Nós já vemos aqui o efeito então de itálico sendo aplicado nessa fonte, tá certo? Então vem agora, coloco ele exatamente aqui na posição que eu gostaria E vamos dar continuidade aqui, por exemplo, nas nossas redes sociais Siga também Opa, estou escrevendo o A toda vez errado aqui Venho alinhando ela também aqui junto Com as redes sociais, mais ou menos um pouco Mais próximo pelo menos, porém na parte de cima Mesmo, galera, eu não aconselho Que vocês estejam utilizando essa área Aqui de baixo, tá, porque essa área Geralmente se você for postar pelo menos no YouTube Fica aqui a logo do YouTube ou então a logo Do seu canal, então portanto não aproveitem Esse momento aqui, essa área da sua imagem Porque ela vai acabar sendo tampada Por outros elementos aí do próprio YouTube Ou até mesmo outras redes sociais, é bem provável Que estejam é, com informações também Nesse local, tá certo? Então eu gosto muito mais de aproveitar esse ambiente central da imagem principalmente, ou então aqui em volta, né? Fazendo uma vinheta mais ou menos, pegando essa parte de cima, um pouco aqui do lado também poderia ter algumas fontes e etc. Aqui no caso eu vou querer colocar as nossas fontes principais aqui por cima do meu personagem mesmo. Então o que, que a gente poderia estar escrevendo? Tô tentando pensar aqui em uma certa copy. Vou fazer aqui ó, academia, colocar palavra por palavra mesmo. E aqui eu vou colocar dos grandes. <risos> Tô tentando pensar qualquer coisa aqui para essa nossa copy. E aqui embaixo desse título, vou colocar uma fonte um pouco menor, mas participe e ganhe descontos Vou deixar ela menorzinha e também na cor que nós já estamos trabalhando aqui os outros elementos Somente para a gente ter uma certa diferença Vou deixá-la mais ou menos aqui assim, ó Galera, caso essas fontes aqui principais, elas sigam com pouca visualização Você pode fazer esse seguinte esquema, ó. Eu vou estar selecionando as três fontes, agrupando elas Clicando duas vezes no meu grupo para abrir o nosso Layer Style E aqui a gente vai aplicar o Drop Shadow Drop Shadow você pode colocar ele com Distance um pouco mais próximo Aumentar um pouco também o Size para ele ficar um pouco mais fumaçado E se você quiser até diminuir aqui o Opacity para não ficar tão potente Para que ele exista, somente ajude aí na visualização da nossa fonte Mas que ele não apareça com tanta potência assim, né? Eu acho que ficou bem mais interessante, ó, vejo antes e depois, como a gente já consegue observar principalmente esse participe e ganha descontos, né? E fica até mais fácil agrupando assim, né? Por exemplo, aqui eu já posso colocar title. Porque se eu quiser deixar ele maior ou menor. Então agora basta abrir o free transform control e a gente consegue fazer essa modificação ó, com facilidade. Sempre aplicando né, o nosso drop shadow já na fonte. Vamos entrar aqui na parte final. Eu quero colocar mais um texto, por exemplo, aqui ó. Cursos... Completos e eu vou estar tá alinhando ele exatamente aqui em cima, somente para a gente ter um pouco mais de informações mesmo, para não ficar uma capa também muito vazia, né? Eu tive uma outra ideia também, caso você queira utilizar pesos ou elementos aí do seu estilo de arte, né, flutuando na sua cena, fica bem interessante também. Então, eu vou pegar essa imagem aqui do Free Peak, que eu não encontrei ela para fazer download de uma forma gratuita, então eu vou utilizar essa imagem aqui do Google mesmo. Jogo para o meu Photoshop, eu vou utilizar de novo a ferramenta aí de Quick Select e o Select Subject. Eu espero que mesmo com esses quadradinhos né, O Photoshop consiga identificar o elemento E fazer uma seleção muito boa Beleza, a seleção ficou perfeita Vou criar a máscara Posso aplicar essa máscara agora na minha layer Clico no botão direito Apply Layer Mask, agora já posso vir colocando no lugar que eu quero, coloco uma aqui em cima E também posso aproveitar então agora e colocar uma lá embaixo né, já que vai ter uma informação que vai ser tampada aqui Então seria interessante utilizar ela com elementos e não com informações de textos né, que seriam muito importantes Eu não quero deixar ele assim, dessa forma que ele está, então a gente vai aplicar dois efeitos Aqui em filtro, em blur e motion blur Coloco o ângulo aqui que eu quero para esse meu motion e também o distance vai ser exatamente potência Faça a mesma coisa aqui para baixo, e por último eu estarei também ajustando as suas iluminações, ou então também as suas cores Aqui no caso já combinou muito bem né, caso queira diminuir um pouquinho mais as luzes aqui, eu posso abrir um Curves E a gente escurece só um pouquinho pelo menos esse daqui, também esse que está no primeiro plano né, a gente poderia estar tá escurecendo um pouquinho Então aperta aqui o CTRL, mais M no teclado de Maria para abrir o nosso Curves, e a gente pode fazer essas modificações e assim ó, os nossos elementos eles acabam ficando um pouco mais escuros, chamam um pouco menos de atenção Porém, eles ainda estão aqui presentes na nossa arte, né? Bem interessante Eu quero aproveitando esse momento aqui e agrupando todas as layers E agora por fim, eu acho interessante a gente colocar mais uma última textura aqui junto com o nosso background Também misturando um pouco essa textura aqui de painting Que seria um texto Esse texto vai ser, vamos colocar a frase típica, né? No pain, no gain só que eu vou repetir ele várias e várias vezes ó. E eu vou fazer o seguinte ó. Então em vez de repetir ele para os lados Eu vou querer repetir ele para baixo Então eu pulo a linha No pen no game No pen no game vem aqui nas minhas ferramentas, aumento um pouco também a sua distância aí entre as fontes. E agora é o seguinte, em vez de deixar ela simplesmente do jeito que ela está aqui agora, que vai acabar confundindo muito, por mais que eu coloque ela por baixo aqui dos meus Heroes e também das minhas Layers, né? Mas eu acho que vai acabar confundindo muito, então eu gostaria de deixá-la somente tracejada. Como que a gente pode fazer fonte tracejada aqui no Photoshop? Primeiro vou dar dois cliques na Layer da minha fonte, abrindo o nosso Layer Style... E aqui a gente vai aplicar exatamente o stroke O stroke eu vou configurar então a cor que eu deseja Vai ser o branco mesmo, vou colocar aqui também uns 3 pixels do seu size Posso dar um Enter Ainda não mudou nada, ela somente ficou um pouco ainda mais grossa né Porém se eu retiro agora o nosso fio por completo Então nós temos exatamente só o stroke aqui aparecendo Bem interessante né Vou aumentar um pouco mais aqui também a distância entre essas fontes E eu quero diminuir um pouco o meu stroke Que ele acabou ficando muito potente Então vou colocar o pixel 1 mesmo Aumento um pouco agora elas e assim nós temos um efeito bem legal né, se você quiser deixar ela mais fraca pode diminuir também a opacidade geral, 50% E galera, nós temos aqui então a nossa arte perfeitamente concluída Veja só também que nós temos aqui um arquivo muito bem organizado né, então nós temos aqui o nosso background Temos aqui esse texto que eu poderia colocar junto com o background então Aqui a mesma coisa para o nosso paint e assim dessa maneira nós temos tudo aqui ó, separadinho por títulos, dando as opções pra gente fazer qualquer tipo de modificação E com muita facilidade né, mesmo que eu faça um estudo no futuro aqui dessa arte Eu ainda vou estar compreendendo tudo que foi feito, como foi feito e como que eu posso estar reproduzindo então tudo de novo mas é isso então galera, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, eu vou ficar muito feliz pela sua participação. E se você quer aprender técnicas muito mais avançadas de edição e manipulação de imagens, então acesse rafaelsano.com lá você encontra toda a galeria dos meus cursos, e você pode escolher então exatamente o melhor para a sua carreira. Então muito obrigado e a gente se encontra em super breve.